Oi, gente, tudo bem? Vocês pediram e eu estou de volta com o Lu responder. Ei, de novo! Mua. Tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana Liviero, tô aqui para responder algumas das curiosidades que vocês mandaram para mim pelo YouTube e também pelo meu Instagram, Livier. Já vou pedir para você que ainda não conhece o canal, se inscrever, apertar o sininho para receber as notificações e já deixar a sua curtida aí que eu tenho certeza que você vai gostar das perguntas e das respostas, veremos, né? Começando com a primeira pergunta que chegou do Antônio de guaíra no Paraná. Luciana, conta pra gente qual o seu maior desafio desafio no YouTube o maior desafio é conseguir seguidores venham queridos venham a mim por favor e além desse maior mesmo de todos ganhar dinheiro com o YouTube sem vocês vai ficar difícil eu preciso de mais gente então eu resumiria Antônio conseguir mais seguidores para conseguir ganhar dinheiro com o YouTube e viver disso. Já pensou que maravilha? Eu ia adorar. Agora tem uma pergunta aqui do Douglas Lima, do Rio de Janeiro. Luciana, nos seus tempos vagos, o que você gosta de fazer? O famoso dolce far niente, italiano. Quer fazer nada? Fazer nada é bom demais. Não ter compromisso com nada. Então, se você quer assistir a um filme, você assiste. Se você quer arrumar a casa, você arruma. Se você quer mexer com as plantinhas, que eu adoro as plantinhas. Faço de tudo um pouco, o que der na telha. A Micaele de Santos, aqui em São Paulo, tá perguntando, qual o seu maior sonho? Nossa, Micaele, eu acho que o meu maior sonho é conhecer o mundo, sempre foi. Conhecer o mundo, viajar, e eu tenho uma meta de 100 países que eu espero alcançar antes de morrer. Se eu alcançar, eu acho que eu vou estar tá, assim, realizada. A Rosinete de Vitória, no Espírito Santo, ó... Que delícia, pessoal do Espírito Santo. Um beijo pra vocês. Você tem vontade de ser mãe ou você já se sente realizada? Não, eu não tenho vontade de ser mãe. Eu me sinto realizada, assim, com a vida que eu tenho, com a liberdade que eu tenho, de não ter ninguém dependendo de mim, porque eu acho que isso é uma grande responsabilidade. Então, eu tô bem assim, viu, Rosinete? A Maria tá perguntando pra mim. Eu sempre quis saber e até hoje não sei por que saiu da Rede Record. Maria, saí porque eu já tava lá há nove anos, eu voltei de Nova York, fiquei dois anos lá, voltei com outra cabeça, querendo fazer coisas novas e de repente não achei esse espaço mais na Record. E aí foi por isso que eu resolvi sair e ir pra vida. Eu, graças a Deus, tenho essa coragem e tenho essa possibilidade, porque não tenho ninguém que dependa de mim, então eu falei, quer saber? Por que não, né? Aí, estou aqui eu no meu canal no YouTube agora, torcendo para que dê muito certo e contando com a ajuda de vocês para isso. A Roberta Neves, do Rio de Janeiro. Ô, oh, Rio de Janeiro, que delícia. Quando haverá encontro com os fãs no Rio de Janeiro? Ah, por mim, amanhã eu tô aí no Rio de Janeiro pra ter um encontro com os fãs. Adoro o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa mesmo. Que pena que tá passando por tudo isso, né? Roberta, tomara que um dia a gente possa fazer um encontro aí. Tem muita gente seguindo o canal que é aí do Rio de Janeiro. Aliás, pessoal do Rio, deixa aí um comentário pra gente ver a força de vocês aqui no canal Luciana Ligueiro. Gente, a Reca mandou aqui de São Paulo um monte de perguntas. Olha aqui, ela falou, deixa eu brincar de ser Marília Gabriela. Ah, o que, que vem por aí? Perguntinhas rápidas, vamos lá. Medo de ficar doente, ficar doente, ficar mal, dependendo das pessoas. Ai, acho que é a pior coisa que pode acontecer. Uma dor, acho que é a pena da minha mãe, né? Não tem uh, uh, dor maior do que essa. Objetivo: ser feliz, viver uma vida tranquila, uma vida boa, aproveitar a vida, já que a gente só tem uma, né? Fora isso, não tem uma meta assim pra nada, sabe? Eu sou muito, deixo a vida me levar e aconteça o que está. No destino, sei lá. Felicidade? Amigos, família, minhas cadelas. Essas coisas sentimentais que a gente precisa pra ser feliz e pra ficar bem. Eu acho que isso é felicidade, tá? Com quem gosta da gente e que a gente gosta também. Paixão? Bom, no momento não estou apaixonada por ninguém, né, candidatos e tal, podendo. a gente gosta de se apaixonar, né, mas a minha paixão no momento, eu acho que é o meu canal aqui no YouTube, esse trabalho que a gente faz aqui, que eu adoro, e as minhas cadelinhas, talvez, que eu sou apaixonada por elas, por elas eu sou, que é uma delícia, uma vontade de esmagar, eu acho que isso é paixão, né, então sou apaixonada por elas. Qual a sua grande descoberta nesse tempo fora do ar da TV? É que a vida fora da televisão, né? Tem gente que acha que se você sair da televisão, ah, ó, ó, acabou sua vida. Não é bem assim, né? A vida segue. A internet é um canal novo que a gente tem aqui de comunicação, e eu tô apostando nisso. Lu Liviero por Lu Liviero Eu aguento, Recar. Uma pessoa animada, uma pessoa otimista, uma pessoa que quer fazer o bem, que quer viver com tranquilidade. Quer é aproveitar essa vida que minha mãe e meu pai me deram da melhor maneira possível Pra poder, na hora de ir embora, olhar pra trás e falar Valeu a pena, eu fiz tudo o que eu queria Acho que é isso aí A Bianca de Porto Alegre tá perguntando agora pra mim Como é a Luciana Liviero no dia a dia? a ah, gente, normal, como todo mundo Acordo tarde, porque não gosto de acordar cedo, isso é verdade, eu gosto de dormir tarde e de acordar tarde Faço as minhas coisas, faço exercício, vou passear com as minhas cadelas aos finais de semana É isso aí, gente como a gente, normal Agora tem uma pergunta de vídeo da Isabela Barreto, vamos ver Oi, tudo bem? Eu sou a Isa, sou daqui de Goiás eu sempre gosto de fazer perguntas relacionadas ao meu cotidiano, que tá dentro do meu contexto. Eu tô tirando CNH agora e eu quero saber qual foi a sua maior dificuldade quando você foi tirar a sua. Oi Isa, que legal seu vídeo. Mua, obrigada, adorei. De Goiás, minha terra, eu sou do Quadrado. O quadrado é o Distrito Federal, né? Onde fica a Brasília. É uma brincadeira que os goianos fazem com o pessoal de Brasília. Tem uma rixinha assim, mas enfim, né? Isa, que pergunta difícil. Você acha que eu lembro, minha filha? Qual foi a minha dificuldade na CMH que eu tirei há 30 anos? 30 anos, gente! Isa, olha a revelação que você tá me obrigando a fazer. Eu tirei a minha carteira com 18 aninhos. Eu imagino que a maior dificuldade tenha sido a baliza, né? Eu acho que é a maior dificuldade de todo mundo na hora lá de estacionar. Mas hoje eu vou te falar, sou ótima, ó. Motora, boa de roda, pode crer. Tem uma pergunta aqui da Isabel Cavaleiro de São Paulo. Beijo, Isabel, me acompanha há tanto tempo. Se eu tivesse que mudar de profissão, qual seria? Eu vou juntar aqui com uma outra pergunta da Gerlane Neto. Mua. Beijo, Gerlane, pra você. Quando saiu da TV, pensou em se enveredar por outros caminhos fora da comunicação? Olha, é... pensei. Eu vejo com muito otimismo, porque eu acho que tem tanta coisa que a gente poderia fazer e de repente faria muito bem e nem sabe que tem essa capacidade. Eu poderia ser professora, professora de história ou de jornalismo mesmo. Eu poderia ser vendedora de uma loja de flores, ou ter uma floricultura, eu adoraria também, eu adoro flores. Eu poderia trabalhar como guia de turismo. Já pensou? Eu quero conhecer 100 países, ó um jeito bom aí pra isso. Enfim, pensei em mil possibilidades. Eu acho que existem mesmo mil possibilidades. Você acredita em destino? Está me perguntando o Marcelo Lopes. Acredito. Eu acho que a vida, eu costumo dizer que a vida vai levando a gente, sabe? Muitas vezes por caminhos que a gente nem imaginava. Então eu acredito sim em destino. Qual a minha religião? Tá perguntando a Carmen Nossa amiga da Suíça Que chique Suíça Fui batizada né, no catolicismo Mas não Pratico, não frequento a igreja A não ser em ocasiões especiais Eu acredito em Deus Acredito numa força maior do bem Essa é a minha religião Acredito em que a gente tem que ser bom pros outros Fazer o bem E é isso O Murilo Oliveira de Salvador na Bahia Ô oh, delícia, delícia Salvador Quais são suas referências na música, no cinema e no jornalismo? Ó, oh, música Eu diria anos 80 e 90 São minhas referências, minha adolescência né? Legião Urbana, é, Capital Inicial, Pleb Hood, uh, Titãs, Paralamas, Prince, Madonna, uh, Boy George, uh, George Michael... Tina Turner, as cantoras negras americanas, que eu até já falei no último no Responde, eu adoro, Aretha Franklin, Dana tá Summer, aquele vozeirão. No cinema, vou falar o Woody Allen porque é um cineasta que eu gosto de muitos filmes, não, não tenho assim uma referência tal. O Woody Allen seria um diretor assim que saiu algum filme, eu vou assistir porque eu sei que eu vou gostar. E no jornalismo, gente, quando eu uh, tava ali pra decidir a profissão, eu acho que as minhas referências eram duas, duas mulheres, Silvia Popovic e Marília Gabriela. Mulheres fortes, mulheres posicionadas, né? Acho que elas têm o mesmo jeitão assim, meu, que a gente sabe o que quer. A gente chega lá e manda e tá tudo resolvido. Oi Lu, gostaria de saber, é uma pergunta um pouco complexa. O que nós fãs representamos na sua vida? Um beijo. Ah, oh, um beijo, Méthios. Um beijo pra você. Representam muita coisa. Representam a torcida pra que eu dê certo. O incentivo pra que eu continue fazendo os vídeos, pra que eu esteja aqui respondendo pra vocês. Amor, carinho, boas vibrações que vocês me mandam. E eu sinto isso. Mas também significa responsabilidade. Eu acho que eu tenho... Eu me sinto na responsabilidade de entregar uma coisa bacana pra vocês. De corresponder às expectativas de vocês. É isso. Aproveitando, muito obrigada a todos vocês. Vocês. Olá Lu, tudo bem? É, você sabe que eu sou uma pessoa muito curiosa, né? E tenho algumas curiosidades a seu respeito. Então vamos lá para a primeira pergunta. Lu, qual bicho que você morre de medo? Vamos por pergunta. Barata e rato. Se eu vir uma barata e um rato, eu vou gripar. O rato mais ainda, né? Acho que só, quer dizer, se aparecer um escorpião também não vou querer amizade, né? <risos> Participaria de um reality show? Se eu participaria de um reality show, depende do reality show. Nunca diga nunca, não sei. De um Big Brother, por exemplo, uma coisa assim, acho que não. Mas, eu não sei, de repente surge algum. Algum modelo diferente aí, né? Algum programa bacana, não sei Terceira pergunta Se você tivesse o poder de mudar o mundo, o que você mudaria? Ah, eu mudaria, eu acho que mais amor Eu acho que se a gente tivesse mais amor uns pelos outros As coisas seriam melhores para todo mundo Quarta pergunta Quais foram as lições mais importantes que a vida te ensinou? Beijão, Lu! Beijão, Débora. Nossa, que difícil. Aproveitar a vida, porque ela pode acabar no próximo minuto. Ser honesta, ser correta com as pessoas. Procurar ser, né? Porque faz com que você durma tranquilo. Reunir amigos, família, cultivar as amizades, cultivar as famílias. Porque esse suporte emocional é fundamental Pra gente viver bem e feliz. Maria Elizabeth de Guarulhos, São Paulo. Luciana, você já ganhou algum prêmio do Troféu Imprensa? Não. Nunca ganhei um prêmio do Troféu Imprensa. Já ganhei outros prêmios maravilhosos da Câmara Municipal de São Paulo. É, ganhei também o Prêmio Quality. Ganhei Prêmio pelo Dia Internacional da Mulher. Mas o Troféu Imprensa, o Troféu Imprensa, eu nunca ganhei. Olha que justiça. Gente, a Lunara Sanches de Albertina, Minas Gerais, fez uma pergunta, olha, se eu pretendo ainda lançar algum livro que conte as minhas experiências e acontecimentos nos meus 25 anos de jornalismo. Nossa, que bacana, Lunara. Eu adoraria. O problema é que me falta memória. Olha. Já fiz tanta coisa, né? Mas quem sabe um dia eu me debruce sobre as minhas anotações, as minhas recordações e comece a escrever tudo que eu vou lembrando, converse com outras pessoas. E tem outra pergunta aqui. Lu, e tem algum lugar do Brasil que você não conhece e gostaria de conhecer? Vários! Eu falei esses dias do Pantanal, que eu não conheço. Lençóis Maranhenses, não conheço o Maranhão também. Rio Grande do Sul, perto ali da fronteira com o Uruguai. Dizem que é uma região maravilhosa. Tem muito lugar, muito lugar que eu gostaria de ir. A Nina, de Maceió, Alagoas. Gente, que delícia! Ela quer saber por que eu não tive filhos quando estive casada. Ah, porque não rolou. Ia até rolar... Né? Ter filho no ano 2000 Eu era casada, então na virada do século Aquela história da virada do século Bebês do novo milênio bebê, bebê. Mas aí na hora me deu um Ah, não quero não, quero foi isso. Foi porque Deus não quis. Ufa! Adorei as perguntas de vocês. Que delícia ter vocês participando e curiosos sobre a minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma delícia estar aqui contando algumas dessas curiosidades pra vocês. E por falar em curiosidade, vou deixar todo mundo curioso aí, hein? Em abril, o canal completa dois anos e vai ter surpresinha pra vocês. A gente vai mudar umas coisas e trazer novidades pro canal. Eu espero que vocês gostem, então fiquem ligados, compartilhem esse vídeo, espalhem para os amigos a notícia que o canal Luciana Liviero está aí e me ajuda a fazer com que o canal cresça ainda mais, tá bom? Deixa a sua curtida, não vai esquecer, me segue aí se você ainda não está me seguindo e aperta o sininho das notificações, é importante, sempre que eu entrar ao vivo ou sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. Beijos, valeu gente, tudo de bom, até a próxima. Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! A ah, Madonna, segura! Ah, falei que você era a minha paixão!